Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é Recado por Sonho. E aconteceu comigo né? uma história interessante quando eu estava escrevendo o livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança. E a Marcela ela foi convidada por pai Joaquim, que é um dos líderes lá da colônia Campo de Luz, a fazer uma palestra uma palestra sobre mediunidade, né, que o título foi até uma fonte de consolação. E ela foi fazer essa palestra no Templo da Esperança, onde cabia no auditório que ela estava mais de 300 pessoas. E ela foi com todo o grupo de jovens da casa da Marcela. E essas 300 pessoas, quer dizer, 300 espíritos, eram encarnados em sonho e desencarnados também. Pois bem, é um, é uma, um capítulo muito interessante, onde ela faz uma explanação muito bonita sobre esse, essa, esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, depois abre para muitos questionamentos. Assim. Então, foram um, um, dois capítulos que foram escritos assim com muito, mu muita riqueza de detalhes. Mas só que eu fiquei meio preocupado depois que eu escrevi esses capítulos. Assim, eu ficava divagando, falando, meu Deus... Eu estou escrevendo coisa que Marcela foi fazer uma palestra no plano espiritual. Será que essas coisas não estão saindo da minha cabeça? Será que não é impressão minha? Será que eu estou sendo fiel mesmo ao que a Marcelo e a Aurélia Augusto, que são os autores do livro, estão passando para mim? Ou será que essas coisas são coisas da minha cabeça? E fiquei com aquela impressão. Eis que passado alguns dias, eu recebi uma ligação de uma amiga minha, da Rose, que tinha sido minha aluna até na faculdade. E a Rose... Me saudou dizendo que fazia algum tempo que, que não, não me via, né? Tava com saudades, tá. E aí eu também, né? Cumprimentei-a tranquilamente. E a Rose falou: Professor, eu gostaria de, de contar um sonho que eu achei meio estranho, um sonho que eu tive com o senhor. Eu falei: Pode contar. Ela falou: Então, eu e seu irmão, meu irmão aqui encarnado, fomos participar de uma palestra em um lugar que eu não conhecia, um lugar muito bonito, em um templo muito bonito, que parecia que era todo de vidro. E eu, eu ficava ali embaixo, olhando aquelas coisas lá em cima, e eu via muitos jovens e via muitas pessoas. E o seu irmão pediu para uma pessoa tirar uma fotografia com o celular. Então, a pessoa passava e ele falava, tira uma fotografia aqui minha e da Rose, virada para o templo, que é para a gente provar para o Jorge que nós estamos aqui. Aí ela encerrou o sonho e falou, o senhor não acha que esse sonho é muito esquisito, professor? Eu falei, não, Rose, não acho muito esquisito. Simplesmente você recebeu um recado que eu estava necessitando. Você veio confirmar aquilo que eu estava precisando de saber realmente que aquilo aconteceu. Então é muito interessante isso. E muitos podem perguntar, mas por que você não sonhou? Olha, eu estava com tudo aquilo na minha mente. Se o sonho tivesse sido para mim, eu ia encarar como se fosse as tribulações que estavam acontecendo naqueles dias. Então, a espiritualidade escolheu uma pessoa que nem estava sabendo que eu estava escrevendo o um livro, não estava participando de nada, eles não sabia nem que eu, que eu escrevia livro. E ela recebeu o sonho e veio trazer o um recado para mim. Ainda junto com meu irmão, ainda tiraram fotografia para provar que eles estavam lá participando daquele evento na Colônia Campo de Luz. E a gente fala dos sonhos um pouquinho aqui, lembrando que, que nós temos é, um capítulo inteiro no livro dos Espíritos falando sobre sonhos. Na questão 401, por exemplo, pergunta assim, durante o sono a alma reposa como o corpo? E eles respondem, não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrocham e o corpo não necessita de espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. O sono é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Então, o sonho é essa lembrança, né? Só para a gente lembrar de alguns casos, José do Egito era um exímio intérprete de sonhos. A gente vê lá no Velho Testamento, Maria... Nossa Senhora foi visitada em sonho por um anjo, que informou que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Espírito Iluminado. E nessa mesma visita, ela, ele apontava para alguém que estava ao lado e dizia para ela que se tratava do Espírito do seu futuro filho. Olha que beleza. É. Continuando nas histórias de Jesus, diz que quando os magos visitaram Jesus, foram avisados em sonho para não voltar para os mesmos caminhos, para não passar por Jerusalém sabia que Herodes estava à procura deles também. José, o pai de Jesus, foi avisado em sonho para ir para o Egito e três anos depois foi avisado em sonho por um anjo também para retornar à Galiléia. Allan Kardec tinha constantes sonhos com a mãe dele e foi constatado pelo Espírito da Verdade que eram sonhos reais. Ele realmente se encontrava em espírito com a mãe dele. E o Espiritismo nos dá a explicação muito simples. Enquanto o corpo dorme, nosso espírito transita pelo continente espiritual. Nós passamos um terço da nossa existência no além, porque nós dormimos aí no mínimo oito horas por dia, certo? Então, o sonho é um dos hemisférios da vida, é a própria vida continuada em outro plano. Um grande abraço a todos vocês. Vamos ficar ligados nos recados por sonhos, né?